E pronto, está terminada a nossa pinha de rosa. Uma pinha de rosa, porque existem muitas formas de fazer isto. Esta fica aqui com esta parte muito alta. Há umas que ficam mais escondidas, mais bonitas, dentro de outros parâmetros. Isto, a beleza, cada um tem o seu parâmetro de beleza. Mas é uma peça muito interessante e que dá para ver como funciona. Isto agora corta-se. Portanto, corta-se aqui. Reparem, a ponta vem daqui para aqui. até assim uma diagonal. Quando se corta, depois com a ponta do alicate empurra-se para debaixo destas três. Reparem que este remate passa por baixo de três. 1, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 8, 9. Passa por baixo de 9. E, portanto, nunca sai daqui. Mas, aqui, quando cortamos, empurramos para debaixo destas três. Fica ali, aqui. E fica tudo escondido. Depois fechamos e fica escondido. Uma peça bem curiosa.